que nós vamos mostrar aqui no vídeo de hoje, são dos episódios da quarta temporada de Ben 10 Clássico, Dia Perfeito e Não Beba da Água. Essas cenas deletadas foram encontradas pela página lá do Twitter do Ben 10 Protector, inclusive o link da página vai estar aí na descrição para vocês acompanharem. E galera, vamos comentar lá com eles para eles adicionarem mais cenas, por causa que tem cenas deletadas, confirmadas pela Wiki, do episódio De Volta com a Vingança. E são várias cenas, aí vai que eles acham, né? Se eles acharam essas... Quem dirá de outros episódios, né? Mas enfim, lembrando que eu não vou mostrar as cenas completas, com áudio e tudo aqui no vídeo, por causa que vocês sabem, né? Da questão do copyright, beleza, galera? Mas vocês vê lá na página do Twitter as cenas completinhas, Caso vocês tenham curiosidade de ver, mas aqui no vídeo vamos explicar, né? Vamos comentar sobre essas cenas. A primeira do, do episódio Dia Perfeito é como se fosse uma versão prolongada daquela batalha que o Ben, na forma de quatro braços, tem contra o Vilgax, lá no mundo dos sonhos e tudo. E essa parte não briga com quem já deitou o Vilgax na porrada, né? Que foi dito lá no rap do clássico do Iron Master. Se acha forte, mas contra mim não é nada. Não brinca com quem já deitou o Vilgax na porrada. Assim, por mais que seja um feito muito da hora do quatro braços A gente não pode contar isso como um feito real Por causa que isso foi feito no mundo dos sonhos entendeu? E no mundo dos sonhos é diferente é bem, Pode realizar feitos que na vida real ele não poderia Por exemplo, no episódio A Noite do Pesadelo Vivo o Ben, ele meio que teve um controle ali no mundo dos sonhos, né? No pesadelo que ele tava contra o albido, já que ele conseguiu resistir ao gelo do friagem, à radiação do NRG, abrir a armadura dele. Mano, ele fez umas coisas absurdas, sabe? Que o Ben, normalmente, assim sem auxílio do Omnitrix, não poderia fazer. Ele não poderia resistir a essas coisas. Mas no sonho, ele foi capaz de fazer sim. Do mesmo jeito que o diamante... Eu, eu acredito que naquela época ali, né? De 10 anos, o diamante não podia fazer aquelas coisas tipo uma mão gigante de diamante. Eu acredito que quando mais velho, sim, né? Já que o diamante de 15 anos, né? Em força alienígena, ele conseguiu fazer aquelas grandes estruturas de cristais e tacar no Vilgax. Ali eu poderia fazer. Agora, no clássico, eu acredito que não. Ele só conseguiu fazer ali porque era um sonho. Do mesmo jeito, o quatro braços, né? Que na cena final que a gente tem no episódio, ele derrota o Vilgax muito mais, muito rápido, né? Ele só pega lá, tira e joga na nave e tudo. Agora, na cena deletada, não. Nessa cena, é, é, é realmente uma luta. Tipo, demorou ali, o Vilgax aumentou, né? Os braços dele todos naquela tecnologia que aumenta a massa muscular dele que ele tinha no clássico. Ele pega aquela pedrona, taca no quatro braços. O quatro braços vai lá, quebra, entendendo? É todo um, umas etapas, etapas ali, até chegar o momento que o quadro braço dá uma surra no Vilgax. Mas, cara, isso seria muito legal se algum dos diretores tivesse confirmado que os feitos das transformações do Ben nos sonhos fossem contados como real. Realmente o quadro braço poderia dar um, uma surra no Vilgax, tá entendendo? Mas como não tem essa confirmação, aí infelizmente a gente fica com isso, né? Ele não pode fazer. Até porque aqui no clássico o Vilgax era muito imponentão. Ele derrotava os aliens do Ben, os segredos. o Ben levou uma surra transformado em vários aliens do Vilgax. Mas mesmo assim é muito bom ver essa cena. Eu realmente gostaria que ela tivesse saído na versão final do episódio. Até porque mostra alguns detalhes, tipo assim, o Vilgax, assim, no mundo dos sonhos ele fica mais caricato. É quando ele vai atacar o Quatro Braços, ele chega lá, assim, ele faz um cara todo, todo perverso e tudo. Fica balançando os tentáculos de Lula. Ele lembra até um pouco do Vilgax do Reboot, né? Que ele balança os tentáculos dele, mas é mais por causa que no Reboot ele tem esse poder de modelar os tentáculos dele e tudo. Então lembra de uma certa forma ele. Mas tudo isso é pra passar, né? A nós a impressão é que é um pesadelo que estão mais aterrorizantes, até o próprio Kevin também, você nota que tem uma diferença do Kevin que a gente conhece, né, o Kevin 11 do clássico, por esse Kevin 11 dos sonhos, tipo a mandíbula dele ali, tá uma mandíbula mais parecida ainda com a do aquático, já para mostrar um terror a mais no mundo dos sonhos, entendeu? Então tudo isso nos mostra várias curiosidades, né, só uma cenazinha mostra várias coisas. Também é legal por causa que nessa cena deletada a gente vê que os pop-up aparecendo, várias confirmações que eu até já falei aqui no canal aparecem, por exemplo, dizer que a nave do Vilgax é o martelo quimera, aparecem lá. Bom, então vamos para a segunda cena deletada que... É a cena do episódio Não beba da água, que é basicamente assim. A Gwen ela tenta procurar um feitiço para fazer com que o Vomax e o Ben eles voltem à sua idade. Eu imagino que provavelmente ela não sabia o quanto tempo que ia demorar para eles voltarem às suas idades originais. Então ela deve ter pensado Ah, vamos fazer um feitiço aqui para acelerar o processo para fazer eles voltar logo ao tamanho normal. E quem vai ter 10 anos para sempre? Não vai não. Precisa ficar bebendo água para ser jovem. Os efeitos devem passar em você e no bem em breve. Que assim, realmente no episódio tem uma cena em que a Gwen ela procura algum feitiço que transforma o Vomax de volta ao normal antes do bem. Também se transformar em uma criancinha. Só que ela não acha, ela fica lá procurando, procurando, procurando. Esse não, esse não vai dar. Feitiço errado? Ah, esse aqui só serve para tatu. Já nessa cena deletada, aparentemente ela tem achado. E eu acho legal também que quando mostra o livro de feitiços, ela tá aberta na página da, daquele feitiço lá, o Transfera Idêntica, que é um feitiço que sempre aparece. Magias de transferência corporal. Então foi assim que ela fez. Transfera Idêntica! Ah, eu, eu sou, sou você, você, mas que nojo! O próprio reboot, é ponto de curiosidade, no episódio, troca de Gwen e Ben, o feitiço que troca o bem e a água de corpo é exatamente esse feitiço, transferido dentro. Até o desenho é o mesmo que aparece lá na mudança de rosto. Então é legal notar esses detalhes que eles colocam. Só que daí quando ela vai fazer o feitiço, ela se confunde com as palavras. Por causa que ela fala colder em vez de older, que são gelo e velho. Então em vez de eles ficarem mais velhos, acaba caindo o gelo na cabeça deles ali. Então foi um piada, né? foi um momento cômico que acabou acontecendo no episódio, mas foi legal. Spell e até uma curiosidade que aparece ali no pop-up É que os feitiços da Gwen estendem a reagir com as suas emoções No caso a Gwen quer envergonhar o Ben Então eles acabam fazendo isso Isso acontece até em outro episódio No episódio A Visita Que a Gwen ela faz o feitiço lá Para fazer com que o beijo ele seja atraente Para os caninos né? Para esse mundo um de cachorro ali Na atração pelo Ben na forma de besta entendeu? Então aqui acontece a mesma coisa Para envergonhar o Ben ela acaba caindo gelo na cabeça dele dele, e consequentemente do Vomax também E mesmo sendo uma cena curta Sendo uma piadinha Eu ele achar legal se tivesse essa cena no episódio final Eu queria ver como é que eles iam adaptar Esse trocadilho, né? Porque as palavras lá nos Estados Unidos Older, Colder, parecem Só que aqui, como é que eles iam adaptar velho e gelo Que não tem nada a ver, tá entendendo? Quais palavras eles iriam colocar? E a gente sabe que assim, a adaptação de dublagem De Ben 10 em si Mesmo que no reboot tem alguns nomes, né? Tipo, Tapinha choque rochoso, né? Vocês estão ligados aí né, como é, mas, no geral, a dublagem da franquia 10 é muito boa, as vozes, é muito legal. Então, como é que eles fariam um trocadilho desse aqui no Brasil Comenta aí, porque eu não tenho essa criatividade toda eu não consegui imaginar como é que eles se adaptam a esse negócio aí vocês comentem aí como é que vocês acham que tipo, tem que ser uma coisa assim água ah, e confundiu as palavras que são parecidas mas que tem esse sentido tornar eles mais velhos fazer eles crescerem com alguma outra palavra que tem um sentido de gelo congelar. congelado para fazer sentido água ah, e fazer um feito para preço crescer ficar mais velho e cair o gelo na cabeça deles, entendeu Façam aí esse exercício de criatividade aí nos comentários, beleza? Pra gente imaginar como seria essa cena no episódio final. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Comenta aí qual das duas cenas que você mais gostou da luta do 4 versus vs Vilgax, mesmo não sendo uma luta real. Ou essa cena aí da Aguenta tentando tornar o Ben e o Vomax mais velhos e falhando. Então é isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!